Onde a ciência básica está acontecendo, é na universidade, foi feito alguns modelos não explorados. Por exemplo, Novartis faz um instituto dentro do campus da universidade. Né? É, é, outras empresas é, começam a fazer projetos em parceria. Mas o modelo que tem sido demonstrado mais virtuoso é aquele que ideias inovadoras, criativas, Nasce no ambiente acadêmico, são ali fermentadas, são ali melhoradas, e surgiram startup. Os principais países do mundo têm descoberto que a melhor maneira de fazer uma startup é aquela NASA, e continue por um tempo dentro do próprio laboratório da universidade. Quer dizer, talvez muitos de vocês já tenham visitado ambientes acadêmicos em que no mesmo corredor você tem o um laboratório da universidade e, na outra ponta do corredor, um espaço para startups, onde os jovens doutores, doutorandos, pós-docs podem empreender em parceria com o seu professor, com o seu orientador, né, que é estimulado a fazer isso e não proibido, como a gente costuma fazer no Brasil. E são essas pequenas empresas que aí recebem um pequeno acesso de vento capital, e aí já saem do laboratório, tem que ir para um parque tecnológico, para uma incubadora que esteja na próxima, e vão receber um pouco mais de capital, e em algum momento vão ser compradas pelas grandes empresas. E esse é o modelo atual da indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica, a grande farma, vai fazer aquilo que ela sabe fazer melhor, que é, é, é estados clínicos, desenvolvimento de produtos, né? é focado em nichos de mercado. E mais recentemente, esse, esse cenário de inovação está evoluindo para sistemas, inclusive, de inovação aberta, como nós vamos ouvir um exemplo aqui né, pelo Paulo Arrudo, em que várias empresas farmacêuticas se juntam para fomentar essa, essas descobertas básicas e depois cada uma vai seguir o seu rumo de aproveitar aquele conhecimento das descobertas básicas para desenvolver seus próprios produtos. Eu acho que é, é, essa relação da maneira como, a, no caso específico do segmento fábrico, como conhecimento, como a academia se relaciona com o setor produtivo, tem evoluído ao longo do tempo, nós estamos, de alguma forma, tardiamente chegando nesse cenário é? em que é, a academia é, procura se aproximar cada vez mais da indústria e precisa dessa aproximação. É, para a sua própria sobrevivência, isso às vezes nossos colegas não percebem, de que não apenas pelo ponto de vista financeiro, a presença da parceria com a, com a indústria privada é, é importante, mas principalmente pela formação de recursos humanos. Quer dizer, hoje nós temos é, 20 mil doutores que transformando em 2018, Jorge? Você ainda tem esses números na cabeça? 20 mil esse ano, doutores? Formaremos? 20 mil doutores vamos formar em 2017 no Brasil. Vamos arrumar emprego para 20 mil doutores? 55, talvez 60 mil mestres vamos formar em 2017. Teremos emprego para esses jovens? Quer dizer, nós temos que instigar essa nossa juventude a procurar. O um espaço da inovação, o um espaço de empreendedorismo. Que program... Quantos programas de pós-graduação no Brasil têm uma disciplina de empreendedorismo com de negócios? Né? É... Quantos dos nossos alunos de doutorado, quando terminam e não têm mais bolsas de pós-doc, resolvem procurar um emprego na indústria farmacêutica, mandam ainda o seu curricular? que não sabe como se faz um currículo para se apresentar dentro de uma empresa. Será que nós não precisamos dar essas ferramentas para os nossos alunos, para os nossos doutorandos, para que eles possam também se libertar desse monotema tema que se chama academia, como única aspiração para o próprio? Então, acho que essas questões a gente vai precisar debater. Obrigado, já temos todos de assassados, mesma técnica do JOMO, falando um pouco enquanto. Não é, é, é, um é um vício, é um microfone na mão do professor, você parar, é um inferno, é um vício. Mas eu quero então, com um grande prazer, aqui apresentar os nossos é, dois palestrantes que teremos no é, um período da tarde, nesse último período agora, são dois mestres para mim. É, eu, eu cheguei ao Brasil e meu doutorado, comecei a aprender com essas pessoas. Veio Paulo, que foi uma das primeiras pessoas que me acolheu com ideias de biologia molecular, é, ainda lá na década de 90, e depois, mais para final da década de 90, passei a professora Eliezer Babelho, que é o ícone da Quinta Medicinal Brasileira. O era é sadarguense, é, é, professor lá em São Carlos por alguns anos. Perdemos o Eliezer por mil, Impossível competir né, com o carioca, ficar lá naquele interior, é difícil. É, quem sabe, torna-se então, mais fácil atrair os talentos carioca do interior do Estado de São Paulo, né? é, ou para Florianópolis, ou para Florianópolis. Vamos lá então, gente, chega em papo. A experiência internacional na parceria com o Stratford Genomics Consortium, visando o desenvolvimento de novos equipamentos. Paula Ruda, professora do campo, 20 minutos, Paulo, é relógio. Então, okay. você tem um voo no mesmo horário que meu que é às 8h15. Então, saiba que, é. que qualquer minuto a mais que você falar, vai ser um risco para a gente perder o voo. Ok, ah, sim, gostaria de agradecer a a academia, a de... a o projeto que você vou pedir pra... Desculpa se essa toda é usada. Ela é usada, é, enfim, em, em vários ambientes. Bom, essa, essa iniciativa é, de fazer um laboratório no hub do Start Programming Consórcio não mecânico, me começou em 2013 é, com uma iniciativa. Uh, um estudante nosso uh, lá do Câmbio de Integrização, o Miro, foi estagiário no laboratório, né? uh, e, e ele estava lá em Oxford, já trabalhando há algum tempo nesse programa de Transportes. Ele doutorado em cristalografia. Em cristalografia de proteínas lá no Synchrotron. <risos> e depois foi, foi, de alguma forma, é, trabalhando junto com o Naucet. Né? E eu li. Uh, Derigou e ele disse: Olha, eu estou trabalhando aqui no Instituto de Sorte, no Instituto de na área farmacêutica, descoberto de novas drogas, no, etc. E seria muito interessante se a gente pudesse levar né? esse conhecimento para o Brasil. E aí eu falei para ele: Bom, não sei se você está falando com a pessoa certa, eu sou um cientista de planta, eu não tenho nada de, né? da, da área farmacêutica, etc. Falei, não, mas quem sabe você pode ajudar. Bom, logo em seguida, o CEO do, o um consórcio, veio ao laboratório de, de Campos, conversamos, o Alex Edward, que foi fantástico, e ali nós decidimos que seria uma boa ideia trazer este consórcio de e Naquela época, existiam dois laboratórios já do, do, desse consórcio, que a gente chama de SGC, um na Universidade de Oxford, com cerca de 100 pesquisadores, é? outro no laboratório em Toronto, e nós submetemos a TAPESP um projeto PT que é aquela parceria com a da Empresa, etc. E, tal, e demorou um tempão para convencer. os Se de que o que um sujeito não entende nada do assunto vai querer fazer um tweet na área farmacêutica, etc, etc. Mas aí, briga com referir, etc. Aprovou em 2015. Nós iniciamos o um projeto. Não me engano, foi o terceiro. Logo em seguida, o. É, um, um, os pesquisadores da Universidade de, da Carolina do Norte estavam interessados, o Alan é, é, enfim, discutiu com o reitor da Universidade, etc., a possibilidade de criar um, um, um hub do s lá. Nesta oportunidade, a Glaxo tinha fechado o centro de pesquisa deles, de pesquisa e desenvolvimento lá no Norte, né? e o Allen, então, conseguiu recursos é, de um grande investidor é, e criou o uh, SGC na Universidade de do Norte trazendo para essa, essa área os químicos medicinais seniors da Quartos. e criaram Sim. esse... Logo em seguida, alguns meses depois, a gente criava... Uh, em seguida, um, uh, um dos pesquisadores de Oxford se moveu para a Universidade de Frankfurt e, e lá também criou um RAB e depois, logo em seguida, na, na, na, no Instituto Cardolímpica. E mostro que hoje o SGC são seis laboratórios né? é, nessas universidades nesses centros, como vocês podem ver aqui. Por que esse centro de pesquisa, de pesquisa essa, essa, esse modelo de inovação aberta? É os custos, né, para desenvolver de novas drogas, chegam a 2,6% em setembro. O som ali tando, fora está alto. Está crescendo tá, é a nature review. É, e uh, esses custos têm a ver com, é, enfim, o tempo longo, né, de, de, para desenvolver, é, entre a descolática inicial e, e o mercado, mas também na parte regulatória, como foi discutido aqui, que é muito importante e pode demorar, e dois Meses a sete anos e assim por diante. Isso faz com que esse tempo que início, do início da de descoberta até o final demore, pode demorar 10, 12, 15 anos. Por que? Qual a motivação do SGC? Muitos dos custos é, são devidos a. Na uh, fase 2, fase 3, por exemplo, uh, uh, não se consegue uh, passar em função de. Baixa eficácia, etc. Então, assim, um pouco um entendimento, um pouco conhecimento da biologia envolvida com a, com a doença com, e também com relação ao target. E isso cada vez mais aumenta o custo de produção e desenvolvimento das drogas. outra coisa importante é que muitas das validações que são feitas, sobretudo através de publicações, enfim, pela academia, etc., não funcionam, não são reproduzíveis. O, o trabalho da Bayer, por exemplo, viu que de 67 trabalhos publicados com... Uh, sobre qualitação de um target, 20, 25% foi reproduzível, mas essa não foi reproduzível. Então, existe uma quantidade enorme de informação, de conhecimento publicado que não funciona. Não é porque não foram bem feitos, etc., mas eles não são reproduzíveis a nível uh, da indústria farmacêutica. Então, existe... Uh, e isso também tem a ver com essa questão de se conhecer muito pouco da biologia do alvo e, enfim, da molécula e a é interação. Muito bem. Então existe uma uh, necessidade urgente né, de eh, novas ferramentas, enfim, para aumentar a reputabilidade da ciência, dos trabalhos eh, científicos eh, que possam ajudar então nossas Muito bem. O SGC começou, então, a operação... Na Universidade de Oxford e Toronto, simultaneamente, em 2004. Inicialmente, no Oxford, foi receber fundos da Wellcome Trust e da Indústria Farmacêutica. Isso aqui é hoje, em setembro de 2017, o consórcio tem ao redor de 280 pesquisadores: Fox, Toronto, Campinas, Chapeville e Frankfurt. E ele trabalha nesse ambiente de uh, ciência aberta, né? política de ciência aberta. Todos os resultados são colocados no domínio público, sem restrição, e os cientistas que trabalham, que trabalham nos projetos do SBC não podem submeter. Por que, que esse sistema recebeu o apoio hoje de nove das maiores empresas farmacêuticas do mundo? Novartis, Janssen, Ave, uh, é, well, uh, Pfizer, Merck. E assim por diante, Berry, Bayer. Essas empresas estão desde o início, elas pagam um ticket para fazer parte do consórcio de 8 milhões de euros para cada 5 anos, os recurso é em cash e um kind. Hoje nós somos, o um laboratório na Unicante é financiado pela TAPESC, pelo IMCT, IMCT, como vocês sabem, CAPS e CTQ. E, recentemente, a partir do início desse ano, fomos, então, é, uh, recebemos o fundo da Embrapi uh, para criar, então, uma unidade de Embrapi o Secmed Médio de Inovação Apera. E, e por que, que o sistema já está funcionando? Há né? quase 14 anos o sistema e as empresas continuam colocando? Uh, o, o, o SGC ele tem... Ele já levantou, desde 2003, né, no início, em torno de 500 milhões de dólares em fundos, né, 200 milhões de dólares da das farmacêuticas. E aqui um aspecto muito importante. Existe uma colaboração muito forte entre os cientistas das empresas e os da S&C. De modo que ah, as informações, o fluxo de informação, ele é, é, flui de uma forma muito, muito intensa. Né? E o SBC é declarado uh, por várias uh, existem matérias nas né, minhas revistas, etc, mostrando que é um dos, talvez, o mais conhecido e melhor é, sistema de operação, de operação de inovação aberta né, dentro desse ambiente, então de cooperação, uh, participação. Esse é um, um trabalho que foi vendo o Gabi do, evento, do Rio, agora em 2015, mostrando o que, que acontece. A indústria farmacêutica tem operado ao longo, talvez, dos últimos 50, 60 anos, dentro do de um processo de criação de grandes, como disse o Gauss, criação de grandes laboratórios de pesquisa, com milhares de cientistas, etc. Mas eles mantêm em segredo né, toda essa parte básica da pesquisa, de formas que não tem, isso não, tem, não, não, não dá acesso à, à, à, à, à comunidade científica. Uh, e. Isso, então, previne né, o acúmulo de conhecimento necessário para se ampliar, por exemplo, a, a, a informação a respeito né, do efeito biológico, do, do alvo e da droga desenvolvida, etc. E uh, a ideia é que, se, nesse sistema aberto, como essa parte básica, que é, é, a gente chama de pré-competitiva, é liberada para toda a comunidade científica, o acúmulo de conhecimento pode acelerar e fazer com que é, todo, a, toda a parte de desenvolvimento flua de uma maneira mais segura, né, aumentando então a eficiência do sistema e tendo sim validação de targets de uma maneira muito mais efetiva, num tempo muito mais curto. O SDC, ele já tem... Esse aqui é um, é um, é um exemplo né, do SDC, desde 2008, é, ele está desenvolvendo ah, como alvo ah, uma, um, um uma parte né, da teologia chamada de epigenética. Né? genética são ah, modificações ah, do cromossomo, do DNA, ah, e essas proteínas, né, esses domínios proteicos têm uma enorme... Uh, tem sido demonstrado... Um, uh, essa, está associado com uma gama enorme de, de doenças. Esses são os probos desenvolvidos pelo SGC desde 2008, ou seja, são moléculas químicas que In vitro tem um IC50 de menor do que 100 nanomolar, ela é 30 vezes mais seletiva do que qualquer outra proteína da mesma família, e quando testada em célula, tem uma atividade menor do que 1 um micromolar. Ou seja, quando você tem uma, substância, uma molécula desse tipo, altamente específica para um alvo, isso é declarado como um probe, na linguagem, né, da minha farmacêutica. Esse provo, então, é distribuído para toda a comunidade científica, para quem se interessa, através dos fornecedores, né? a Sigma produz, etc., e distribui. E essas, esses probes, então, são utilizados por qualquer estudo na academia, enfim, todos os pesquisas interessados em câncer, inflamação, em doença infecciosa, etc. Isso gera uma quantidade de informação imensa num período muito curto. É. O exemplo mais, é, assim, é, o melhor exemplo que se tem desse processo né, é a descoberta então, dessa molécula chamada de GK1. É, essa, esses, esses são os pronomêntes, né? Os pronomêntes são proteínas, são domínios proteicos associados à cromatina. Tem diversos tipos de, de, de domínios que eu vou entrar em detalhe, mas. Em julho de 2009, a GSK chegou lá em Londres, em Oxford, com uma patente japonesa, escrita em japonês, ninguém sabia que estava escrito lá, alguém traduziu, dizendo que tinha um composto, enfim, um bromin, e que essa proteína, então, deveria ser, esse domínio deveria ser investigado pelo pessoal do desse. E aí um, um grupo de cientistas do SBC em Oxford se juntou com um grupo de pesquisadores de Harvard e logo em seguida descobriram que ah, esse, eh, esse domain chamado PET estava associado à inflamação, publicaram um paper na Nature mostrando que essa molécula aqui era em, ela conseguia então eh, controlar um processo inflamatório, isso em um modelo animal, se ligando a um domínio promodomênio chamado PET. Isso em dezembro de 2009, a velocidade julho de 2009 chega a patente. É, é, em dezembro de 2010 já tem uma publicação na Nature mostrando já uma molécula altamente específica em nessas substâncias. Essa molécula então foi distribuída para mais de 100 laboratórios no Rio inteiro, em janeiro de 2011. Logo em seguida, vários é, publicações na Nature, na Cell, mostrando então Uh, BRT-4, por exemplo, que está ligado com leucemia e com glioboma. Em outubro é, de 2011, na denomine de publicação, a gente fez uma das mais, mais importantes redes científicas tipo do mundo. Uh, e aí, então, o uh, interesse, uh, uh, parcerias da academia com a indústria, etc. A Pfizer lança esse Bat Probe aqui, é, altamente específico para essa, nesse domínio que já tinha sido também trabalhado pela GSK. E em 2012 a GSK começa os primeiros testes é, é, clínicos né? é, dessa, desse composto aqui desenvolvido. De julho de 2009 a março de 2012. Foi o início da descoberta do ah, Isso é em torno de três anos e é talvez o caso de maior é, Rapidez né, para é, o desenvolvimento de, uma, de um, de um né, do início da de descoberta da teste clínico que se tem conhecimento. Isso desencadeou um, uma histeria, vamos dizer assim, uma s em Oxford. Ah, eles descobriram que existem 60 tubulos é, por no genoma humano, codificado por proteínas ligado. Humano, muito disso está ligado a muitas doenças, Resolver a estrutura tridimensional de 37 dessas estruturas, etc, etc. Ah, e isso aqui é um painel de 2015 das diferentes empresas que utilizaram esse conhecimento gerado sobre os bronco em testes ah, para desenvolvimento da clínica assim por diante. Como então, vocês podem ver aqui, empresas que estavam envolvidas no consórcio empresas que não estavam envolvidas com sorte que duas deram, inclusive, os Essa é a plataforma SGC Unicamp, que é agora a nossa unidade em Brasília chamada Centro de Química Medicinal de é, Inovação Aberta. E essa é a plataforma. A plataforma nós vamos da seleção de targets até um composto final que nível esse target dentro daqueles padrões do... O target é selecionado pelo conhecimento, em com a academia, com as, com as empresas farmacêuticas que, que se juntarem ao consórcio, ao, ao, ao, ao projeto MAPI. Uh, isso tudo envolve a participação dos nossos parceiros nas diferentes uh, hubs do SGC, etc. Isso envolve, então, o, o, o financiamento já pré-existente de infraestrutura do SGC, do INCT, da MAPES, e assim por diante. E aí, isso é discutido e estabelece Go. no A partir do momento que é aprovado, os targets, o, as proteínas são clonadas, expressas, uh, purificadas, etc. E essas proteínas, então, são utilizadas para screen de drogas. Aqui está um, um, um modelo de, de, de French, uh, uh, scanning fluorimetry uh, uh, (DSF). Isso em larga escala, isso é feito no laboratório até se encontrar RITs para aquela proteína específica assim por diante. Esses RITs então são utilizados para ensaios celulares, com cristalografia, uh, até se descobrir, enfim, uh, qual a, a maneira com que o, o composto se liga ao domínio de ligação de ATP assim por diante, no caso de quinazes, uh, isso entra num loop de informação da cristalografia, síntese química, química medicinal, ensaios uh, celulares, etc., até chegar então aqui nos ensaios celulares que são feitos no laboratório. Quando não existe a capacidade em Campinas, a gente manda isso para qualquer outro dos nossos parceiros. Os nossos pesquisadores podem uh, ir... A, a, como hoje, atualmente, nós temos gente em, em Cornell, em, em Oxford, fazendo os ensaios e assim por diante. E aqui são os dois primeiros probos feitos pelo nosso grupo de Campinas, em parceria com a, a Carolina do Norte, o pessoal do IMC. O projeto começou em março de 2015. Começou com um galpão, um espaço como esse aqui, vazio, e com recurso da FAPESC. Compre equipamento, contrata as pessoas, enfim, importa os reagentes, etc. e tal, começa a plantar as proteínas, fazer, fazer cristalografia, etc., ciência e química, e hoje nós já temos dois aprovados, um deles é contra uma quinase uma, uma chamada é, ak 1 é, é, a quinase associada, associada a B2, ela fosforil, ela controla o processo de endocitose, esse processo de endocitose não é bem conhecido, mas parece que está associado à resistência à dor e também esse processo de endocitose é mediado por Catrim que está envolvido com endocitose que isso pode estar associado a virose, à infecção viral, etc, com zika, dengue, hepatite e assim por Esse inibidor então foi testado e desenvolvido lá no laboratório, em parceria com a NC, mas a primeira molécula que chegou num nível muito é, efetivo de inibição in vitro da proteína ela se mostrou altamente tóxica aqui né, do ensaio celular. Essa toxicidade era devido a esse radical ciclopropio aqui, que o grupo de química medicinal descobriu que não era tão importante para o processo de ligação. Logo em seguida, então, é, ups, desculpe, é, essa molécula foi modificada e foi acionado, novo, foi substituído aqui, o radical ciclopropio e. O composto se mostrou absolutamente inerte do ponto de vista de toxicidade, e isso então nós declaramos que essa é a molécula chamada então de SGC EK1, e ela foi aprovada, ela tem uma, uma, uma, uma, um IC50 ao redor de 10 a 20 altamente específica para EK1 e ela está agora sendo distribuída por uma série de pesquisadores, inclusive nossos, nossos colaboradores uh, do Grupo de Zika em São Paulo, é, porque nós queremos saber se essa molécula, por exemplo, inibe a entrada do, do vírus da Zika na célula pela uh, Via da catrina e assim por diante. Então, esse é só um dos exemplos. Por que, que funciona o sistema? Porque nós fazemos parte de um consórcio internacional. Então, quando as empresas farmacêuticas agora se unirem ao SGC Campinas, através da unidade da Campi, ela está se unindo ao SGC Global, com todos os parceiros, com Oxford, com Toronto, com Carolina do Norte, com Frankfurt, e qualquer é, vamos dizer, dificuldade que nós vamos possamos encontrar no desenvolvimento do projeto aqui em Campinas, ele pode ser feito em qualquer outro lugar e acelerar esse processo. Nós estamos operando há dois anos e meio. A velocidade com que isso foi, foi feito é impressionante. E claro que isso é devido ao grupo. Eu gostaria também de dizer, olha, hoje de manhã, aqui, o Jorge falando, olha o Palma Ruda não, não é Paulo Ruda, não. Eu sou é a pessoa bem importante nesse processo. A pessoa importante nesse processo é Kathleen, que está ali, que é nossa chefe de operações, cientista, biologista celular, e o Rafael, o Rafael é o cristalógrafo de proteína, com extensa experiência no exterior. Você, esse aqui é o nosso grupo parte do grupo de pesquisa, é, envolvendo, então, pós docs todos eles com experiência no exterior. Ah, é, nós temos um cientista-chefe, né, que é, a, a unidade ela funciona como um modelo bem típico de uma startup. Tem um cientista-chefe, tem uma chefe de operação, tem os, os, os pesquisadores, é, os postdocs é, responsáveis por cada uma das atividades core do, da, da plataforma. Um. É, e hoje nós tivemos primeiramente o Woofer Giredi, que ajudou a gente a montar, fez um pop and paste da plataforma de Oxford, agora é o John Elkins, que está há dois anos, vai ficar dois anos com a gente, quando ele for embora, a gente traz outros e assim por diante. Esses são os pesquisadores, a Catherine, como eu disse, o Rafael, o John, que é do SGC Oxford, mas está aqui por dois anos, o Mário. Uh, os nossos postdocs, uh, esses que são os pesquisadores, uh, o Ofer que ajudou a montar o sistema, os nossos técnicos, o Alex Edwards, que é o, um, é o CEO global uh, do SGC, e os nossos parceiros né, de, de, de SGC Oxford, Toronto, Frankfurt, o NC e Carl o Chas, a Cheryl, o Stefan, o Tino Grosson, e o Maxo Sustrom. E o funding, o funding desse, desse, do SGC Campinas é parte dos recursos que vem do SGC Global, que é financiado pelas uh, uh, muitas das, das nove empresas uh, farmacêuticas globais, mais uh, o, a FAPESP e... Os recursos, então, oriundos do INCT, CNPqCard, e agora com a EGAP, e algum fundo também do uh, da Phytex, são Unicamp. E que, eh, rapidamente, né, tem muita história para contar aqui, eh, mas a gente acredita que eh, a participação, dessa, a, a, a vinda né, desse grupo, a vinda desse hub do s em Campinas, está eh, trazendo como uma... uma, uma nos colocou, nos inseriu nesse contexto da uh, descoberta de novas drogas internacional em altíssimo nível. Ou seja, nada que se faz nas grandes empresas e nas grandes universidades, nessas grandes universidades, não pode ser feito no Mas é feito em nós estamos expandindo. Hoje o grupo é em torno de 25 pessoas, a gente pretende, uh, assim como, um os recursos é, vindo agora da Indústria Farmacêutica Nacional juntamente com a INAPI, nós estamos conversando com as empresas farmacêuticas é, em princípio é, o projeto é muito bem-vindo uh, está sendo bem-aceito e a gente está fazendo também uma enorme rede de colaboração com pesquisadores da USP da FFJ, uh, da Unicamp, da Unesp colocando todo mundo nesse contexto porque a plataforma é a mesma do GEM ao probe. É, Passando então pela biologia celular, pela biologia estrutural, pela química medicinal, né? então, Aqui eu gostaria de mostrar que o, o Ricardo, é, que é nosso químico medicinal, nós contratamos ele formado em farmácia na USP, mandamos treinar em Carolina do Norte, passou lá alguns meses e em constante. É, é, enfim, é, contato e, e, e comunicação com o Carlos Milano Norte está se tornando um grande é, é, químico-medicinal que tem a, a, a, a função de trabalhar junto com o Rafael na cristalografia de proteína, olhar como é que a molécula se liga no alvo, modificar a molécula, mas sem perder a potência e, nos casos, eliminando desse toxicidade. Assim, Esse conhecimento é novo no Brasil, tem pouquíssimo. Como um, mudar as moléculas para manter, para aumentar sua potência, diminuir a toxicidade e transformar. Essa, a molécula, o probe não é um fármaco, não, é um não é uma droga, ele é um template. Ele, ele, ele é usado para dizer o seguinte, olha, esse álcool é está ligado com essa doença e essa molécula você pode usar para estudar e ver como você vai usar esse conhecimento para desenvolver uma um, um, um, um, um fármaco. Quando você faz isso em larga escala, que é o nosso, nós vamos criar uma quantidade enorme de informação que pode ser utilizada então, para acelerar a indústria farmacêutica nacional, criar startups, que é o nosso grande recurso. E Nós temos uma única meta: desenvolver a droga de 5 bilhões de dólares aqui nesse país. Uma droga da AVI tem um mercado de 14,5 bilhões de dólares por ano. Das 200 drogas mais vendidas no mundo, a, a, a, a dos, que está no, no, no, no bottom, né, na, na, a 200, tem um funcionamento anual de 550 milhões de dólares. Ou seja, as outras 199 é daí para cima até chegar a 14 bilhões de dólares. Então, imagina que possibilidade existe. O potencial é enorme. As empresas, grandes empresas, não vão ser capazes de desenvolver todas as drogas para todas as doenças. Nós precisamos encontrar qual é a nossa, qual é a forma que a gente pode fazer para desenvolver a nossa vida. Então, ah, respondendo ou sugerindo a provocação do, do, do, do, do Luiz, da Vila 20, presidente da, da, da ABC, é, quando ele disse que a gente precisa de um programa, uma, uma coordenação, né, uma motivação, eu coloco essa motivação. Quer dizer, não vamos colocar como motivação fazer uma droga com uma doença negligenciada. Nós precisamos fazer uma droga de 5 bilhões de dólares. Como fazer? A gente sabe. Tem o nosso grupo, mas tem muitos outros grupos, tem um grupo do Blau, tem muitos outros grupos. É, é, cientistas, estudantes, isso não é o problema. Saber fazer, a gente sabe, é a zero. Nós precisamos organizar esse processo. E definindo que precisamos de uma droga de 5 bilhões de dólares, nós vamos estar olhando, eliminando é, projetos que não têm, digamos assim, a capacidade de, é, enfim, fazer uma análise econômica, fazer uma análise de um valorístico correto para saber qual doença, qual a enfermidade, qual área, qual target, etc. Então, deixo aqui essa mensagem e o nosso laboratório, então, liderado principalmente pela Katrin e pelo Ricardo, pelo Rafael, está é, à disposição em Campinas e a gente pretende, então, acelerar essa, graças a esse convênio com a INVAPI, acelerar então a participação, a, a colaboração né, nesse modelo de inovação aberta com a indústria farmacêutica nacional. Obrigado. Obrigado, Tom. Excelente é, iniciativa. O papel do Sr. Guardiã da Cipó, tenho o prazer de ouvir o professor Ives Jardim. Como eu disse, é o nosso cantor aqui em ensino brasileiro. Eu sou de, uma pessoa que já na década de 60 começa a pensar na né, ideia de fazer um farm do Brasil, como cantador de tema. Tem transitado alguma história aqui no ensino brasileiro e é um grande honra ter aqui para falar por beleza, sobre os desafios aqui em no Brasil para suporte ao desenvolvimento do nosso candidato. É Se a gente não fizer, obrigado. Obrigado, Eduardo, boa tarde a todos. Eu vou tentar ser efetivamente rápido e cumprir. Porque nessa oportunidade do campeonato, eu aprendi a ser muito evidente. Então eu vou efetivamente ser muito evidente, eu estou ouvindo o Jorge e o João, na tentativa de fazer uma contribuição de como então a gente pode é, responder esse desafio. Mas eu vou começar pelo início, porque eu tenho observado, ao longo do tempo, que a química medicinal é muito bem compreendida o que de fato ela é. Então, eu tomei a liberdade de, de alguma forma, aproveitando a minha experiência, nesse livro é, que a terceira edição, infelizmente, é o único no, no idioma brasileiro, e isso é para compensar o fato de nós não termos moléculas que falem português. É então, nós temos livros de clínica medicinal que falam português. Isso é uma forma de compensação, mas eu me permiti é, tentar aqui situar exatamente qual é a minha visão da linha do ensinado. O ensinado ela aprender que a gente possa fazer nascer uma molécula que ainda não existe e que vai passar a existir para fazer o que nós queremos que ela faça bem feito e vivo, privilegiando propriedades do bem versus propriedades tóxicas, desde no início. Então, nós sabemos como evitar que aquela molécula tenha adereços impróprios, e nós temos a ousadia de discriminá-los, e privilegiar otimizando as propriedades do bem. Isso, pessoal, é possível fazer. Isso não é, não é coisa do outro mundo, não. Isso é simplesmente fazer um planejamento estratégico com o que nós podemos ter aqui, o alfabeto da química medicinal, e uma das limitações fantásticas que eu já observei nessa minha carreira, que já não é tão curta, é que nós temos uma deficiência de ensino muito grande. Então, se nós queremos ser players em fármacos, e me refiro daqui para frente que fique bem claro, eu me refiro a small molecules, nós precisamos ser capazes de ensinar os nossos jovens. E nós precisamos ser mais. Efetivamente cuidadosos de ensinar a química medicinal propriamente dita. E não a química medicinal que se autonomeia sela, mas sim a química medicinal como de fato ela é. E olha que realidade é a nossa. O único curso de co que já foi mantido, seu consciente pela CAP, já atualmente funcionando na, na minha universidade, é o único do Brasil, no país, também que é latino que conseguiu conciliar.